Nossa saudação franciscana de paz e bem para todos e para todas Nesse 12 domingo do tempo comum Jesus faz uma pergunta para os discípulos Quem sou eu para vocês? E a nossa vida ela depende da resposta a esta pergunta Se a nossa resposta for a resposta de São Pedro Tu és o Cristo de Deus? A minha vida ela vai ser de um jeito Se Jesus ele for alguém como qualquer um outro A minha vida também não vai mudar nada Mas se a nossa resposta for a resposta de Pedro Nós mudaremos completamente Porque São Pedro respondeu essa pergunta com a sua própria vida Ele seguiu Jesus até o fim e morreu como mestre na cruz são Francisco de Assis e Santa Clara também responderam esta pergunta São Francisco disse assim Ó oh, como é santo, ó oh, como é glorioso ter no céu um pai tão grande E ter a Jesus como nosso irmão Como é santo e glorioso ter um tal irmão são Francisco ficava profundamente tocado quando meditava e refletia Sobre este nosso Deus que é tão grande e se fez tão pequeno Fazendo-se nosso irmão Por isso que São Francisco encontrou em Jesus Alguém que valia a pena seguir E ele transformou a vida de Jesus também no seu caminho Na sua estrada e ele terminou a sua trajetória com as marcas deste Cristo no seu próprio corpo Os estigmas ficaram gravados no seu corpo Tanto assim que os biógrafos no final da vida não disseram mais Filho de Pedro, não viam mais em Francisco filho de Pedro Bernardone Mas um alter Cristo, um outro Cristo então São Francisco apostou toda a sua vida no Cristo crucificado e foi até o fim A sua vida ela desapareceu e apareceu a vida daquele que deu ao mundo o maior exemplo de amor Alguém que morreu dando a sua vida pela humanidade e ensinando-nos a amar como Deus ama